No mundo do espetáculo que explora os medos do espectador, tem lugar de destaque um museu de cera, onde vemos figuras vivas e mortas, paralisadas como estátuas. Esse é o tema de hoje do Monstruário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, é, explicar por que esse, esse tema, dentre todos os que... Vocês já sabem como funciona o monstruário, eu sempre trago uma bibliografia para falar sobre o tema que eu estou trabalhando, e essa bibliografia tem sido principalmente aquela que está nesse livro aqui, né, Pedagogia dos Monstros, do Tomás Tadeu da Silva, que tem dentro um texto do Jeffrey Jerome Cohen, na Cultura dos Monstros, Sete Teses, o Jeffrey Jerome Cohen e também trabalho com algumas das ideias que estão aqui no Luiz Nazário, na Natureza dos Monstros, e que ele também pega da, do texto A Imaginação do Desastre, da Susan Sontag. Portanto, essa é a bibliografia básica, vamos dizer assim, dessa, dessa, dessa live aqui, dessas, dessas preleções aqui em torno dos monstros. Mas eu consegui reunir muito pouco mais para esse tema, e eu fiquei muito incomodado com isso, porque eu comecei a pensar assim: poxa, mas será que é algum, alguma falha minha? Quer dizer, ou será que é, isso é, é algum tema que não tem grande relevância? E aí eu fui buscar né, referências, principalmente, é claro, a gente acaba sempre aqui entrando no terreno do cinema, né, e você encontra uma quantidade muito grande de referências. Ao, ao Museu de Cera, na história do cinema de terror do século XX. Inclusive referências antigas, quer dizer, uma primeira, uma primeira versão é, do, da, do Museu de Cera, é, de um filme sobre o Museu de Cera, aconteceu aqui, eu vou tentar é, mostrar para vocês, isto aqui abriu o aplicativo aqui, houve um outro filme é, mais antigo ainda, né, da, de 1925 é, que se chama é, O Gabinete das Figuras de Cera. Né? O Gabinete das Figuras de Cera é um filme de 1925 do Paul Lainey, né Então, esse filme é, das Vax Figuren Cabinete é um filme que foi, que foi comentado pela Lotte Eisner no, no livro é, de, é, é, A Tela Demoníaca, que é, junto com o livro de Siegfried Krakauer de Caligari a Lili Marlene, de Caligari a Hitler, de Caligari a Lili Marlene do Luiz Nazário que já é uma paródia em termos né, do, do livro do próprio, do próprio Siegfried Krakauer. O Siegfried Krakauer era um, um, um crítico alemão de uma linha sociológica, né? É, tem um, um livro dele muito interessante, que está até aqui entre os livros que eu estou é, lendo, chamado Ornamento da Massa, é provavelmente uma das primeiras formulações em torno dessa ideia da cultura de massas e tudo mais, e da, da noção do espetáculo, por isso tem me interessado. Mas nesse filme de Carigaria Hitler, ele faz alguns, alguns comentários que depois são contestados pela Lotte Eisner, na leitura que ficou mais consagrada, que é a leitura é, do livro dela, é, a Tela Demoníaca, em que ela faz um levantamento de algumas das vertentes do expressionismo alemão. E esse, das Wachsfigurne Gabinete, né, o Gabinete das Figuras de Cera, de 1924, está tá escrito ali, ele é um filme que faz parte daquilo que ela mesma questionou, mas também usou, que é a ideia do caligarismo. Né? Ou seja, uh, os filmes que depois de 1919 foram muito influenciados por uma estética... Ficou conhecida como caligarismo, que era uma estética de luz e sombra que foi inaugurada em 1919 pelo filme do Robert Vini e continuou né, fazendo fortuna, porque era um negócio que dava dinheiro e que fazia sucesso. Depois a gente tem é, vamos para o próximo aqui, para a sequência né, a gente tem aqui é, o, o filme, um filme americano, já da década de 30 que se chama The Mystery of Wax Museum. E esse é o filme base dos filmes posteriores. Eu já vou explicar por que eu só estou falando de cinema. Esse é o filme base dos filmes posteriores sobre é, é, museu de cera. Né? Lembrando mais uma vez que lá antes era o gabinete das figuras de cera e o, o, essa história de gabinete das figuras de cera vem muito lá do russa gabinete, gabinet, que é uma expressão em alemão, russo, o gabinete horrendo, né? Né? o sinistro, foi traduzido, inclusive o, o, o, o filme do, do Doutor Caligari, o título foi traduzido como gabinete, o sinistro gabinete do Doutor Caligari. Me lembro de uma vez, Arlindo Machado, me corrigi, não, não se chama originalmente, é, não se chama o, o sinistro, mas se chama o gabinete do Dr. Do Caligari, mas sim das. É, Dr. Caligaris Garrys, o gabinete depois foi usado. Então, o sinistro entrou nessa história também. Né? E aí, essa ideia do gabinete né? do, do, que, que mistura com o laboratório lá do Frankenstein, que mistura com o laboratório do cientista louco, isso tudo vai num caminho só. E é o plot, o plot principal do mistério do, do, do Museu de Cera, que é o plot que vai servir para os filmes posteriores, para os remakes de filmes de Museu de Cera. Porque é, o gabinete é, das figuras de cera é, tem algo semelhante, mas, na verdade, é uma, uma alegoria em torno de um personagem que, na verdade, a partir das figuras de cera, se conta uma outra história. É uma história dentro da história. Né? Na verdade entra para uma coisa de sultão no mundo árabe que encontra não sei quem que encontra em vão terrível é uma espécie de diálogo entre as figuras que estão no gabinete de figuras de cera, né e depois tem um desfecho no final com um casal e tudo isso esse mistério do museu de cera já é a situação base a situação base consiste em um uma figura que é uma figura que sofreu uma uma injustiça na vida e ficou, por conta disso, ficou desfigurado. No caso desse trecho é o próprio dono do Museu de Cera que sobrevive ao incêndio e ele se vinga da sociedade, não é? É, pegando, capturando, raptando as pessoas e convertendo essas pessoas em figuras de cera e, com isso, ganhando a fama de um extraordinário artista que consegue fazer tão perfeitamente essas figuras humanas, quando na verdade elas são modeladas em cera a partir dos próprios corpos humanos assassinados. É isso, esse é o entrecho básico né, que a gente tem aí no Gabinete das Figuras de Cera. Vocês estão vendo duas propagandas, e aqui uma cena né, do Gabinete das Figuras de Cera, que não dispensa, inclusive, a figura. Uh, lá do, do, do cadeirante, não é que é? Ah, isso aqui já é outra coisa que eu já vou falar. Que é o personagem né, que depois vai reaparecer aí, então, numa... No novo, na nova versão, né, depois dos anos 30, há uma nova versão. Essa é uma... a ah, dos anos 30 é um filme é, de uma produtora, de de uma, se não me engano, da Warner, e é um filme uma produção pequena, uma produção modesta. O, o, o House of Works, que já não é mais o, o, o House of Works que tinha sido antes, né? quer dizer, antes a gente tinha lá o... É, como era o nome? O Mistério do Museu de Cera. Né? Aí agora é House of Works. E o que, que é esse House of Works? É entre outras coisas também, o intento, no, na década de 50, de competir com a televisão. O que, que tinha acontecido que determinou, inclusive, o declínio dos grandes monstros que a Universal, que foi um terreno que, em que a Universal nadou de braçada. Vocês sabem, e a gente já viu isso com Frankenstein há 15 dias atrás, que a Universal é, criou uma franquia de monstros extraordinária, e que foi a primeira grande franquia de monstros. Entre 1928, 1929, assim, logo que o cinema começa a, a conseguir fazer a sincronia de som e imagem, né? ou seja, ser aquilo que a gente popularmente chama de cinema sonoro, começa uma sequência de filmes dos quais o primeiro é o Drácula, do Todd Browning, que já... Havia dirigido anteriormente um filme que ficou na obscuridade e apareceu depois também nessa sequência, que era o Freaks. Né? O mesmo Todd Browning é o que vai dirigir em nosso o é, Drácula, que tem como característica ainda um pouco o comedido uso da música, mas essas características dele a gente vai falar depois, quando no monstruário futuro a gente falar dos vampiros e do Drácula. Né? Depois, em sequência, já vem o filme do James Whale, e aí, então, começa essa década é, virtuosa, né, a, a grande década dos filmes de terror, que vai ter, é, que vai se é, é, é, atravessar os anos 30, e que vai ter Frankenstein, A, noi a Noiva de Frankenstein, alguns outros filmes de mistério né, que eu tenho descoberto mais recentemente. Tem uma filmografia do James Whale, well, muito interessante, né? tem uma, um filme que eu não estou lembrando agora o nome, mas que eu assisti outro dia, que é também de um tipo, uma casa do terror, uma coisa assim, mas sem... É, trabalho Boris Karloff, mas é um filme muito mais de mistério, não é propriamente um filme de monstros ou de terror. Depois você tem é, Lobisomem, né, já, já quase nos anos 40, e aí depois você vai ter o monstro da Lagoa Negra, já como é, filme de ficção científica nos anos 50, né, meio ficção científica nos anos 50, aí já é aquele, aquele outro território. Mas já nos anos 40 a Universal já estava perdendo o seu a sua hegemonia, não é, para aparição para outros produtores. E aí, bom, enfim, no começo dos anos 50 uma das razões porque também declinam esses monstros é porque eles foram muitos fizeram muitas sequências que depois misturavam Frankenstein e lobisomem Frankenstein e lobisomem Drácula etc. E a Universal digamos, surrou demais a fórmula e o ápice disso foi quando Abbott e Costello, da dupla de comediantes, eu já contei isso também, né, usaram tanto Frankenstein como Lobisomem, inclusive numa situação patética em que Bela Lugosi faz o papel do, do monstro do Frankenstein, usaram isso é, para uma comédia, né, e aí a decadência total do gênero. Essa comédia começou a ser exibida junto com os filmes clássicos de terror na programação do, então, da então emergente televisão. A televisão, junto com a ida dos, dos, dos moradores é, de um próspero Estados Unidos do pós-guerra, a ida desses moradores de classe média para os subúrbios, né, onde eles podiam, podiam construir uma casa unifamiliar, né, e... E, e trabalhavam no centro e moravam no subúrbio, aquele modelo né, dos condomínios de subúrbio dos Estados Unidos, isso fez com que, junto com a televisão, isso mantivesse essas pessoas dentro de casa, porque o centro da cidade foi ficando abandonado, era onde tinham os cinemas, os cinemas foram entrando em decadência e foram fechando, né? o centro de abandonado se torna um lugar perigoso, né? e aí a classe média já não vai mais, o cinema prefere ficar em casa e assistir televisão. E aí, começa aquela história lá que o Didi Mocó chamava de Oda Poltrona, né? O couch existe essa expressão em inglês, né? O Couchman que fica sentado assistindo os filmes na televisão. Com o controle remoto, então, aí a penada é definitiva, porque você fica sentado diante da televisão e fica só fazendo aquilo que se chama zapping. Né, zapeando de um canal para outro. Esse modelo dos anos 50 precisava ser... É, é, precisava ter um enfrentamento do cinema que estava perdendo plateias imensas com isso. Então, uma das estratégias usadas, além de depois, vai se tornar o um grande fenômeno dos anos 50 também, a entrada de um novo público consumidor né, no cinema, que são os adolescentes, além desse, dessa, desse fenômeno, ao outro fenômeno também que é que é muito passageiro, que é muito rápido, mas que vai se endereçar também principalmente aos adolescentes, a, a essa nova plateia que vai procurando emoções novas no cinema e que é o efeito do 3D, o uso do óculos 3D. E o, um dos filmes que inaugura o uso do óculos do 3D, né, do da terceira dimensão é justamente o House of Wax, né? É, que no Brasil é, foi traduzido como terror no Museu de Cera, ou algum, alguma coisa assim, a Casa de Cera. Um, um, acho que é Terror no Museu de Cera, não, não tenho certeza. Né? O livro aqui do, do é, Adriano Messias, depois eu vou. É, ele dá os títulos em português e a gente vai falar sobre isso. Pois é, a Casa, o Museu de Cera, então. É, dá início a todo um imaginário, né, esse, esse filme, a dar início a todo um imaginário do Museu de Cera, que é principalmente capitaneado por essa figura extraordinária que está aí, que se chama Vincent Price, que é um, um, um ator dos que eu mais admiro, né, e uma figura absolutamente importante nesse momento, porque é o Vincent Price que vai, é, de alguma maneira, catalisar em torno dele. Né, essa nova onda do terror sozinho, porque a essa altura né, é, o Bela Lugosi já, já estava prestes a morrer no começo dos anos 50, a essa altura também você tem é, o Boris Karloff tentando procurar um emprego, né, é, enfim. A, a, no a novidade no cinema de terror americano vem de um cara que parece um inglês, embora não fosse. Mas que podia fazer todo o estilo do inglês, que era o nosso amigo Vincent Price. Tem uma entrevista muito saborosa do Vincent Price na, no YouTube, em que ele fala sobre essa história dele de parecer inglês e de como ele se divertiu na vida com essa brincadeira de parecer inglês. Vincent Price vai ser, a partir daí, a grande cara do terror. Está né? aí. É. E teria que haver só uma live sobre o Dr. Phibs, que é um personagem em si mesmo, né? E é uma das mais geniais criações. Eu vou fazer depois um monstruário dedicado especificamente ao Dr. Phibs, porque o Dr. Phibs, inclusive, teve uma sequência, né? Ele... ele... Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Não, não estou conseguindo. Está difícil. Ele teve uma sequência que é a... É deixa eu pegar o segundo, o segundo cartaz do Dr. Phoebe, mais uma imagem da, da, da, do, do filme, né? é, um filme que tem não só o Vincent Price, mas o, o fabuloso é, é, Joseph Cotton. Né? É, é, é um filme é, muito interessante, porque ele, por que, que eu estou falando do Dr. Phoebe? Porque o Dr. Phoebe é uma variação desse tema que foi, Uh, tratado no filme uh, do Gabinete das Figuras de Cera nos anos 50. Ou seja, o Dr. Fibs que é de 1970 e 1970, né? O Dr. Fibs que é de 1970, 1971, é um filme britânico, né? é uma comédia. É... É, dark, pode-se dizer assim, né? uma, comédia, uma comédia de terror, né? que foi produzido pelo Ronald Dunas e o Lois Hayward, e dirigido pelo Robert Fewest, que vai, então, fazer todas as sequências possíveis. E foi escrito pelo William Goldstein e o James Whitton. Eu gosto de falar essas coisas porque esses créditos nunca são dados. Né? Quer dizer, o filme não é só a grandiosidade da figura do... do... Vincent Price. Mas o que tem de muito interessante é que uh, eles pegam o plot que estava lá naquele museu de cera que aparece no House of Wax e que consiste basicamente no seguinte. Dono do museu de cera, ele mesmo faz as figuras de cera e se orgulha dessas figuras. Né? É, e, dá, e, e, é, e é todo... É, digamos uh, o tempo todo ele é incensado pela capacidade que ele tem de fazer essas figuras de ser, etc. Este sujeito se, se, se aproxima ou se aproximam dele pessoas inescrupulosas não é que tentam se associar a ele e que acabam tentando convencê-lo de que ele deveria né é, é, incendiar o próprio museu não é para poder ganhar o seguro né, do museu. Ele, por outro lado, diz: não, eu não vou destruir minha própria obra de arte para poder ganhar um dinheiro, eu não estou afim disso. E aí, o, esse, esse amigo dele, que quer fazer esse trambique, incendeia o museu. Bom, o museu é incendiado e o dono do museu, então, é, teria perecido no incêndio, só que não, ele reaparece depois. Né? E ele se reaparece para se vingar desse sujeito que provocou o incêndio do museu e para se vingar de toda a sociedade. E aí então começa toda a história de, de, de capturar as pessoas, inclusive esse sujeito que incendiou o museu e colocá-los é, em tonéis de cera e transformá-los em figuras de cera. Né? Aí começa o terror propriamente dito. E aí tem um outro, um outro detalhe que eu sou obrigado a falar, é um spoiler mas eu sou obrigado a fazer. Né, no House of Wax, que é o fato de que o próprio uh, personagem aparece no início apenas com as mãos queimadas. Quer dizer, ele teria sobrevivido ao incêndio, mas só as mãos dele teriam ficado queimadas. Mas não, na verdade, ele ficou com o rosto totalmente deformado, mas ele criou uma máscara para si tão perfeita que as pessoas não percebiam que ele tinha uma máscara. Né? E aí fica aquela cara do... do do Vincent Price. Já no doutor Fibs, o que, que acontece? O Dr. Fibes, isso tudo já aconteceu. E o doutor Fibs já é um sujeito que tem uma, uma cara totalmente deformada. Né? Aí eu não me lembro mais se é por incêndio por ácido, enfim, não importa. Né? É, vamos ver aqui, eu tenho o plot do doutor do Fibs, aí eu posso contar para vocês melhor. Né? A história é basicamente a seguinte. O doutor Anton Fibs, que é um famoso organista de concerto, um expert em teologia e música, né? é, é, é, cresce que ele teria morrido num acidente de automóvel na Suíça em 1921. Aí não é a história do Museu de Cera. Enquanto estava correndo, né, ao ouvir é, o grito de, da sua bem-amada, que tinha morrido, Vitória, durante... É, e ele se crê que ele ouve, eu estou fazendo a tradução simultaneamente, por isso vocês me perdoem, ele ouve o grito da bem-amada dele, Vitória, durante a, a cirurgia. Ele sobrevive, mas fica horrivelmente deformado, né, incapaz de falar, né, então ele refaz a face dele com, com uma, uma prótese, que é justamente esse rosto né, que nós, nós vemos aqui do... do, do do Vincent Price, né, aí 10 anos, 10 anos não, 20 anos depois, né, então Vincent Price está bem mais velho, então presta-se a essa situação, né, e aí uh, ele resolve, né, ressurge, ressurge secretamente em Londres em 1925, é, e aí ele acredita que a mulher dele foi vítima de uma incompetência por parte dos doutores, porque ela morre no acidente também. E ele começa a elaborar planos para matar aqueles que ele acredita que são culpados da morte dela. E aí ele é ajudado nessa nessa vingança pela sua sua bela e silenciosa, por uma bela e silenciosa mulher assistente chamada Vulnávia. Né? É interessante porque o doutor, já o personagem anterior que é o que não é nenhum desses aqui? Que é o que a gente viu antes do e agora é a justificativa dessa fotinha aqui. O personagem que é um Igor, também se chama Igor, que ajuda o professor lá do Wax Museum, é feito por um homem, é feito pelo ator. E aí, é, aqui, talvez poucos adivinhem, o ator um ator até então desconhecido chamado Charles Bronson, que aparece aí no filme. O Charles Bronson é que faz o Igor no House of Wax. Né? Já no Dr. Phibes, né o que acontece é que ele é auxiliado pela personagem feminina que é a Vulvânia. Como é? Vulnávia. Desculpe eu, a, a, o, o atfário. É, Vulnávia. O Phibes, então, usa as dez pragas do Egito como sua inspiração e é, usando um armuleto de, com letras hebraicas correspondente a cada praga, ele conduz os assassinatos. A gente vai descobrindo, inclusive, uh, o investigador, o detetive, que vai procurar saber dos assassinatos, ele descobre um rabino e o rabino começa a explicar, porque acaba que o Dr. Phibes, num desses assassinatos, deixa uma dessas letras, que é um, um pingente, e aí o detetive acha isso e aí vai atrás de um de um rabino e descobre que aquilo ali é uma representação das pragas do Egito bom uh, e aí é claro que vão vão acontecendo milhares de peripécias até que a personagem feminina né, é principal é evidentemente confundida com a, a, a mulher que ele que que ele, de Cuja morte, de cuja morte ele quer se vingar, né? e aí ela acaba tendo revelada a máscara horrenda de, do Dr. Phibbs. É, uma coisa que ainda que é interessante é que esse filme né, é, é, tem esse aspecto que é muito curioso, né, que eu quero mostrar para vocês aqui, né, que é o aspecto musical. Ele tem o Dr. Phibbs Clockwork Wizards, que, são, que é essa bandinha que fica tocando. Tudo isso vai juntar com o que eu quero explicar depois do Museu de Cera. Essa bandinha que fica tocando e que gerou, inclusive, por curiosidade, né, é, é um disco né, que fez muito sucesso na época, também um disco da trilha sonora do Dr. Phipps. olha O que aconteceu com o Dr. Phipps é que ele se tornou um filme cult, né, um filme que foi é, a essa altura, virou uma referência básica do pessoal do mundo da pop art, né? de tal modo que ele gerou uma sequência. Né? A partir daí, o filme fez tanto sucesso que ele gerou uma sequência, e a sequência foi... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, uma sequência com Dr. Phibs Ataca Novamente, né, depois que foi lançado em 1972, também dirigido pelo Robert Friost, também com Vincent Price, como Fips, que volta normalmente, quer dizer, aquilo que a gente sempre fala aqui, usando o Jeffrey Jerome Cohen, né, o monstro sempre volta, e, né, e teve outras sequências várias, né, que foram propostas até os anos 80, né, com atores potenciais como David Carradine, Rod McDowell, até Orson Welles, mas na verdade somente mais uma sequência teve, que foi a do Dr. Phoebes' Rises Again, né? e é... que, foi, que aconteceu em 1972. E depois ainda tem mais. É... Olha aí a aparição do gabinete novamente. Na versão alemã do Dr. Phoebes está lá. Das Schreckenskabinette der Dr. Phibs, né? Aquela tradição do gabinete dos alemães lá. Né? O gabinete das figuras de cera, né? o Museu de Cera, o Gabinete das Figuras de Cera. Nessa pesquisa, para falar sobre essas coisas hoje aqui, eu cheguei a encontrar até, não o Frankenstein, mas cheguei a encontrar até é, é, Três Fantasma e coisas assim, baseadas nessa ideia do gabinete. Muito bem, e aí onde que juntam essas coisas todas? Bom, primeiro, é, dizer para vocês que, a partir daí, você tem... É uma explosão, e a partir desse filme do Gabinete das Figuras de Cera, do House of Wax, você tem uma explosão de filmes, né, quando o Dr. Phoebe sai, em 1971, né? ah, é, ele vai dando uma, uma, ele ressuscita um pouco essa ideia dos gabinetes das figuras de cera, que estava lá, lembro a vocês, o filme é de 53, do negócio do 3D, né? inclusive tem uma cena famosa que todo mundo cita quando fala do House of Wax, que é a famosa cena do, do cara recebendo o público quando o dono do museu de cera volta, né? é, sobrevive ao incêndio e volta e reconstitui o seu museu de cera e aí começa a capturar as pessoas para poder transformar em bonecos de cera. Né? E aí uh, tem um tem um mestre de cerimônias que fica na porta do museu que faz uma coisa totalmente nonsense, Ele fica com uma raquete, com uma bolinha, jogando isso né? na cara das pessoas. E aí você só entende isso quando você assiste. E aqui no YouTube vocês encontram e isso em 3D. Se você tiver o óculos azul e vermelho em casa, você consegue ver isso. Você só entende essa história do cara receber o público com essa raquete, porque em determinado momento ele se vira para a câmera e fica fazendo esse movimento com a câmera. Quando você põe óculos 3D, aí você entende que aquilo ali é um efeito 3D para poder justificar o uso do 3D no filme. Tem duas ocasiões no filme onde tem essa justificativa do uso do 3D através desses efeitos, não é, que não parecem ter nada a ver com o próprio filme há boas resenhas no YouTube sobre esse filme House of Fox, inclusive falando de todos esses detalhes, né? Eu posso depois deixar aqui uma indicação disso para vocês saberem mais a respeito, entenderem mais um pouquinho como é que é esse negócio. O, o, o 3D foi usado principalmente em filmes de ficção científica e logo logo ele também acabou desaparecendo. É do 3D da, do uso 3D aquela famosa imagem que foi muito usada pelo pessoal do, do, do, quando editava o livro Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, que é aquela plateia com todo mundo com aqueles mesmos óculos, que são os óculos 3D. Né? E a gente sabe, porque estamos vivendo esse outro tempo, que houve um revival do 3D algum tempo atrás, agora impossível, com a pandemia. Né? Mas esse, essa, essa, esse auê todo em torno do, de um filme 3D acabou produzindo interesse renovado no plot do Museu de Cera. Então, em 1973, a gente tem o um filme Terror no Museu de Cera, um filme americano, aí volta para os Estados Unidos, um filme americano com o Boris Karloff, novamente, Terror no Museu de Cera. É, tentou ainda, foi ainda um trabalho que o Boris Karloff participou, né, dirigido por Georg Fenadi e com o script Jameson Brewer de uma história de Andrew Fenadi. Essa produção... Uh, uh, usou o mesmo cast né, de Arnold, que é um outro filme. Terror no Museu de Cera é, foi, é da BCP Produções é, e, tem, e o, uma, participa do filme um outro ator que eu acho extraordinário, que é o Ray Milland, que tinha participado do filme do Roger Corman, O Homem da Visão de Raio-X, e que também participa de um filme, antes disso, é o ator principal de um filme fabuloso, do Billy Wilder chamado Lost Weekend, né? que em português seria Fim de Semana Perdido, mas que em português foi lançado como... É, é... Gente, estava na ponta da língua, eu ia falar e esqueci. É, Farrapo humano, Farrapo humano, que acabou até virando é, título de uma canção do Pedro Luiz, Farrapo humano, que é, eu estou sabendo que é inspirado em parte no filme é, Farrapo humano, é, que por sua vez é, é um dos filmes mais extraordinários do Ray Milland, onde ele atua fabulosamente com aquela máscara que ele tinha. Era um ator que tinha um rosto muito expressivo. É, o Ray Milland participa, então, é, é o principal ator do Homem da Visão de Raio-X, que eu recomendo enfaticamente um filme extraordinário, uma discussão sobre essa questão da divindade, que eu acho muito interessante. E aí ele participa dessa pérola que é o terror no Museu de Cera. Né? título que já é muito parecido com os títulos que eu cheguei a conhecer, né? Nessa época, é, é, o principal personagem que é o mesmo personagem lá daquela história do House of Fox né? O Claude Pê, vivido nesse filme pelo John Carradine, que vem a ser, trabalhou em muitos filmes de terror e que vem a ser o pai do David Carradine, David Carradine por, por sua vez que vai estrelar nos anos 70, o seriado Kung Fu, né, que a gente assistia assim, avidamente. foi inclusive um dos responsáveis por eu ter feito Kung Fu durante determinada época, porque realmente era um... um, um, um... Vocês encontram alguns capítulos aqui. Né? Vocês vejam que aí já fugiu totalmente do gênero, né? filme de terror. Mas o pai dele, John Carradine, né, o pai do David Carradine, trabalhou em muitos filmes de terror, e o, John Ca... e o David Carradine, por sua vez, também trabalhou num filme, naquele filme do, do Quentin Tarantino, que tem cenas de lutas de espada e de, e de... E de kung fu. Né? Aparece, a certa altura, lá o David Carradine. Né? Então, o Claude Pri é o dono de um museu de cera, que é a Câmara dos Horrores, né? e é assassinado. E a sua... A sua... A... É, sobrinha, decide continuar o negócio da família que foi... É, que, e acaba chamando a atenção da polícia. Né? Aí a crítica desceu o malho nesse filme, disse que o filme era chato, que era, o horror era tépido, o mistério não era grande coisa. Né? É, é, outros já diziam mesmo que terror no museu de cera seja pequeno em termos de terror, e muito longo, com um plot muito longo, revive a tradição dos filmes assustadores da Hollywood, do, do cinema de horror. O outro disse que é uma variação ordinária do tema do cinema do, do, do Museu de Cera. Aí, sim, eu acho que é bem isso mesmo, notavelmente é, com, na galeria de é, é, astros que já estão envelhecendo. Tá? É uma ironia é, em relação ao Boris Karloff, que participa do filme. Né? E esses, esses atores já estavam bem velhos a essa altura. O cast do, do, do terror no Museu de Cera é Ray Milland como Harry Flexner, Elsa Lanchester, que também tinha sido a noiva de Frankenstein, já estava a aí, né? como Julia Hawthorne, né? é Maurice Evans como Inspector Daniel, John Carradine como Claude Dupree, Mark Edwards como o sargento Michael Hawks, Luis Hayward, como Tim Fala, e assim vai vários outros. Tem até uma atriz que foi abandonada durante muito tempo e só conseguiu papéis ruins, que é a Lisa Lu, ela é citada no, no, nesse último filme do Quentin Tarantino, onde aparece uma outra atriz também oriental que teria sido abandonada, esquecida e que aí deram um papel para ela já quando ela era mais velha. Acontece que o Terror no Museu de Cera não é a única, o único filme desse gênero que circula nisso aí. Pois em torno do Dr. Fibs e dos, dos remakes do Dr. Phoebs, né, do gabinete do Dr. Phoebs e desse terror no Museu de Cera de 73, em 69, portanto, quase abrindo a década de 70, você tem o Pesadelo no Museu de Cera. Pesa Aliás, o Pesadelo em cera. Né? Nightmare in Wax. Eu não sei como é que isso foi traduzido no Brasil, né? se é que foi, que passou aqui. É né? um filme é, B, americano, né? dirigido por um tal de Bud Towson, né? que tinha é, dirigido antes Terror, no Red Wolf Inn, né? de um, um, uma, uma, um roteiro de outro Uh, Rex Calton, que tinha feito o, Sangue de Drácula, o Castelo do Sangue de Drácula e assim por diante. Uh, ah, e ele, esse roteirista é autor de um filme que eu acho genial, que é O, o Cérebro que Não Queria Morrer. Esse filme valeria também um outro monstruário, só para falar isso. É da Paragon International Pictures, é, com, estrelado pelo Cameron Mitchell, Annie Helms, Scott Brad, Barry Kruger e Victoria Carroll. Nesse filme, o Vince Reynolds, que é o personagem vivido pelo Cameron Mitchell, era um, um especialista, anteriormente, um especialista de efeitos especiais no cinema, né? um engenheiro de efeitos especiais, que foi desfigurado por Max Bloch, o dono da companhia cinematográfica, e é também um rival é, nos, em relação aos afetos de uma certa mulher. Anne Helm, que vai ficar justamente com esse Max Block. Então, o, o plot tem sempre essa história também. Fulano me desfigurou para poder roubar meu dinheiro, para ficar. Isso também está no House of Fox. Né? Há uma, um, um, um conluio entre uma mulher, que depois a atriz vai ser a atriz que vai fazer a mulher do, da família Adams. Né, uh, há um conluio entre essa personagem no House of Fox, essa personagem feminina, e o cara que dá um golpe e, dá, e, e fica com o dinheiro do seguro do incê no incêndio do Museu de Cera. Então, tem sempre essas, essas, esses processos né, de vingança, o que justifica a figura né, e que justifica, então, a tal da Câmera, câmera dos horrores. E aí agora eu volto a compartilhar com vocês uh, o, o, as figuras aqui, para poder voltar nisso aqui atrás, voltar um pouco atrás aqui, uma figura que apareceu para vocês e que eu disse naquele, naquele momento, que apareceu que não era para mostrar naquele momento. É essa figura aqui, eu vou ampliar um pouquinho ela, porque a definição da imagem não ficou muito boa, isso aqui é uma foto do... Eita, não está aparecendo aqui o que, que aconteceu. Isso. Isso aqui é uma foto do Museu de Cera de Petrópolis. E o Museu de Cera de Petrópolis foi criado, me parece, agora nos anos 90, se não me engano, e ele fica ali perto da casa de Santos Dumont. Como todos vocês sabem, eu, fui, eu nasci no Recife, mas fui criado em Petrópolis, em Petrópolis. E esse lugar é um lugar que eu conheço muito bem. Essa casa esteve abandonada durante muitos anos. Era uma casa particular. Rolou na mão de muita gente. Tem muita gente que morou, saiu, entrou. A casa ficou. Eu me lembro dela mais abandonada do que qualquer outra coisa. Ela fica na subidinha de uma ladeirinha suave, que você, indo pelo lado direito, vendo em frente a Universidade Católica de Petrópolis, olhando para o lado direito, você vê a Casa de Santos Dumont. Fica pertinho da Praça da Liberdade, né, que é uma praça que fica bem próximo ao centro da cidade, em São Paulo, em, são Paulo, em Petrópolis. E é uma praça... Esses atos de são ótimos. Né, é que São Paulo e Petrópolis têm uma proximidade. É... E é uma praça que é uma praça que eu costumava ir muito quando eu era criança. E era uma praça onde passavam filmes, né? Às vezes nas noites de verão e a gente ficava assistindo em meio ao cheiro do cocô xixi dos cabritinhos, que tinha aqueles aquelas carrocinhas de cabritinhos e tal. Mas enfim, eu adorava poder ver um filme ao ar livre e eram filmes de desenhos animados. Talvez toda essa história aqui. E certamente toda essa história que eu estou contando aqui tem muito a ver com isso. Porque esses filmes eram projetados em filmes de 16 milímetros e eram, às vezes, retalhos de filmes, né? sobras de filmes que eram projetados. E assim, é, é, brincando na pracinha numa noite de verão, que eu comecei a formar minha cultura cinematográfica vendo aqueles filmes e desenhos animados passando lá. Naquela época não tinha. Museu de cera. Essa casa, portanto, era uma casa totalmente abandonada. Eu estou reforçando isso do, dos anos 90, porque eu saí de Petrópolis para estudar no Rio de Janeiro para fazer a faculdade de letras em 1979. E, portanto, desde então não morei mais em Petrópolis. E aí é, é, as coisas foram se modificando. Né? E, para minha surpresa, anos e anos e anos depois, quando eu voltei a Petrópolis, Uh, numa das vezes que eu fui a Petrópolis, estava lá o Museu de Cera. Eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que ele, se não é dos anos 90, já é do começo do século XXI. E ele é apresentado como uma atração, como se fosse uma atração muito antiga, uma coisa que sempre tivesse estado lá, como acontece com todos os museus de Cera. Aí agora vem o detalhe, que é o detalhe mais importante, uma pena que algumas pessoas já tenham desistido. Que a história é longa. Né? Mas aí é que vem o um detalhe mais importante. Antes desse museu de cera, em Petrópolis, existiram outros museus de cera. Né? E é justamente essa memória desses outros museus de cera que coincide com aquilo que eu estou falando, e por isso que eu estou falando de todos esses filmes. Na década de 60, provavelmente entre 65 e 70, né? justamente a época em que chegam no Brasil esses filmes que eu estou citando, ou que são lançados, os filmes do Dr. Phoebes, os filmes da, do, do da, uh, Wax Museum, Terror no Museu de Cera e esses outros, durante esse período, é, provavelmente entre, talvez entre é, 65 e 70 e poucos, né? é, vez por outra chegava à cidade um museu de cera itinerante. Ele ocupava uma loja que hoje eu já nem sei mais que loja é aquela, mas era uma loja que ficava permanentemente vazia. Petrópolis tinha essa coisa, é uma cidade que é vive é, fundamentalmente do comércio e ela tinha muitas lojas porque ela teve um, uma, um período de muita também com a presença maior das indústrias, teve um período de muitas, muitas lojas e muitas lojas até suntuosas. Depois, é claro, tem esses períodos de declínio e tal. E aí, é, essa loja, desde quando eu me lembro, vivia permanentemente vazia. Hoje ela é ocupada né, em reportagens recentes, inclusive de uma menina que faz uma reportagem sobre o comércio antigo de Petrópolis, é, que eu acompanho, tem um blog chamado, que aliás posso deixar indicado para vocês, que se chama Petrópolis com Lentes, é um blog muito legal, mas que faz mais sentido também para as pessoas que conheceram como era antigamente. Nesse blog eu vi que essa loja hoje é ocupada, mas na época que eu era criança, isso aí eu estou falando entre 5, 10, 12 anos de idade, essa, essa loja era vez por outra ocupada por duas atrações. As atrações eram o Museu de Cera, deixa eu ver se eu acho a outra atração aqui, porque eu quero é, destacar isso. Uma atração era o Museu de Cera, e a outra atração deixa eu ver aqui, era um, uma... Ah, eu não botei aqui. Mas não tem problema. Era uma coisa que vocês certamente conhecem bem, que é a Mulher gorila, a Monga. Essa imagem do, te, do do terror do Museu de Cera é, um, é uma imagem do filme, né? Então vocês estão vendo essas letras, uh, é, essas letras em, em gótico, né? Porque elas elas aludem a, ao próprio a própria abertura do filme, né? Então essa essa imagem que está aqui é a imagem mais próxima que eu consigo achar da imagem que eu poderia mostrar, que seria possível mostrar, do, daquilo que era essa atração que chegava na cidade de Petrópolis nos anos 60, entre 65 e 70. Ela era uma atração itinerante, portanto, ela não aparecia sempre, ela aparecia é, sazonalmente. A, a gente esperava com ansiedade que todo ano ela chegasse, não me lembro exatamente em que época, mas provavelmente nessa época da primavera ela chegava. Né? Era uma trupe, né? era uma coisa circense, porque eu sei disso porque é, eles depois iam para outros lugares, percorriam, digamos, uma, um, um conjunto periférico, que devia incluir os subúrbios do Rio de Janeiro e o, o interior do estado do Rio, eu me lembro de ter visto uma vez algo deles em outros lugares. Né? E havia muito disso nessa época. Além dos circos, havia essas outras atrações circenses, que eram todas também atrações nômades, quer dizer, que eram itinerantes. Né? Então, além do circo, às vezes era comum ter o circo e ter, por exemplo, a monga. Ou então ter o circo e ter alguma outra atração... É, parecida. A Laura está falando aqui das apresentações da Monga em Santo Amaro. Né? Exatamente, era isso. Era uma, uma coisa semelhante a isso que, que a Laura está falando aqui. Isso acontecia, provavelmente, de norte a sul do país e haveria, talvez, é, várias companhias dedicadas a essa atividade. Eu quero dizer para vocês que, como é, aproveitar o ensejo de que esse aqui é um, um programa que é, é também um, um, um projeto de extensão do Secult da UFRB, onde a Laura é minha colega, que eu mostrei aqui no chat ainda agora. É, eu queria dizer para vocês que esse é um dos temas que eu estou desenvolvendo no nosso grupo de pesquisas, né, que está financiado com a pesquisa no CNPq, sobre festas justamente sobre essa festa popular, porque isso que Laura está lembrando está no contexto da festa popular, é parte dessa estrutura da festa popular. Né? A festa popular ela se engendra a partir de atrações como essa. Eu encontrei a, a mesma atração a que está se referindo a Laura numa, numa das feiras é, de Salvador, a partir de uma busca... É, em arquivos do Jornal da Tarde, também achei a mesma atração numa feira em Salvador. Então, essa era uma atração que era... eu Estou falando da monga porque era a atração mais comum. Entretanto, o museu de ser itinerante não era tão comum. E por que eu escolhi essa imagem aqui? Porque o museu de ser itinerante tinha figuras da história brasileira e da história internacional, bem mais da história internacional do que brasileira, e tinha uma coisa chamada Câmara dos Horrores. E essa Câmara dos Horrores ficou indelevelmente ligada, na minha memória, à a, a, a monga. E por quê? Porque, como o lojão era muito grande, era de uma fachada muito grande, eles podiam instalar o um museu de cera numa parte do lojão e, numa outra parte, eles colocavam somente a atração da monga. Não sei se todo mundo está ciente de como funciona essa atração. Ela é muito simples, ela é um jogo de espelhos ela não precisa mais do que um quartinho para acontecer. Um pequeno espaço, você bota uma jaula, bota um jogo de o, o espelho, bota a pessoa fantasiada de gorila, a pessoa fantasiada, a, a, a, a moça lá vestindo biquíni, de preferência, né? tem esse tipo de atrativo, e aí você faz um jogo de iluminação, acende e apaga, e aí no jogo de espelhos aparece o um monstro que ameaça sair... Né, da, da, da, da jaula e atacar, que é o momento em que as pessoas saem correndo de lá de dentro, apavoradas, o que sempre acontece. Esse, essa estratégia ela é tão, foi tão usada, esse truque foi tão usado, que ele migrou para outros países. Ele rodou a América Latina toda e chegou aos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, ele tem algumas modificações, mas ele também foi praticado lá, posteriormente inclusive há notícias da, da figura de mulher, mulher gorila nos anos 80, nos anos 90 nos Estados Unidos. Né? Então essa atração circense foi migrando para outros lugares. Não há, eu até hoje não sei quem foi que inventou o truque, mas o truque se propagou de uma forma extraordinária e nos anos 60 ele era muito popular. Então quase todo parque de diversões tinha duas coisas fundamentais: o trem fantasma e a, a monga. E por que, que essas atrações, junto com o Museu de Cera, são as atrações que vão comparecer sempre? Porque elas são uma réplica do que estava se vendo no cinema. Elas pretendiam competir com o cinema. Então, o Museu de Cera, ele apareceu na, na minha experiência pela primeira vez, não como o vetusto Museu de Cera de Madame Toussaint, ou como ouvi de, ou depois o Museu de Cera, é, é, como é aquele museu? O museu, um museu Francês, que fica numa galeria, que eu visit, cheguei a visitar depois. O Museu Gavan, que é um famoso Museu de Cera, famoso, inclusive, porque tem dois imensos espelhos colocados dentro da galeria, um em frente ao outro. Esses museus, inclusive, são famosos, porque o, o, tem uma famosa foto do Gilles Deleuze, é, fotografado na, na, na, entre esses dois espelhos, né? um espelho é, face ao outro, que provoca aquele efeito de multiplicação de espelhos ao infinito. Né? Esse Museu Gavan, por exemplo, é um clássico museu parisiense, que as pessoas vão visitar, que os turistas vão visitar, e é um belíssimo museu de cera, que tem a sua câmara de horrores, porque todo museu de cera que se preza tem que ter a sua Câmara de Horrores. O que, que vai na Câmara São essas criaturas que vão, que comparecem lá na Câmara dos Horrores. Né? E aí, por isso, né, era possível falar, fazer essa associação. E tem duas coisas no mundo do entretenimento popular que são muito atraentes e que estão combinadas, inclusive, na situação lá da, da, da, da monga, né? que é a sexualidade e a monstruosidade. Né? Ou seja, o terror e o sexo são duas coisas que são extremamente atraentes. Juntou as duas, você tem sempre garantia de público, que é uma coisa que é, a pornografia soube explorar muito bem, né? E que, evidentemente, é aquilo que fez a fortuna dos parques de diversões também. A Catnira está falando aqui que é a Yolanda Andrade, sobre os museus de cera do mundo, no continente, sobretudo no Brasil, está em Portunhol, mas se entende bem. Ah, eu agradeço super, Catnira, que, que bom vê-la aqui e que bom saber dessa, desse texto da Yolanda Andrade, Los Museus de Cera del Mundo, né? É, certamente eu vou vou procurar esse esse esse texto então na verdade o que acontece é isso é, você tem aí portanto uma confluência não é cinema entretenimento popular esse e essa confluência inclusive se justifica por um outro fator o entretenimento popular ele é muitas vezes aquela situação né do museu de Ser, aquela situação da monga, era aquilo que era possível como entretenimento popular, já que o cinema, já naquela época, era muito caro para as pessoas. Então, ir ver um filme de terror né, num, num cinema que não fosse o um cinema popular era muito difícil. Então, o que sobrava era esse outro entretenimento popular mais barato do que o um cinema de terror. Eu me lembro, inclusive, de eu querer ver, mas não podia, era proibido para menores, era só você tinha que ter 18 anos, e eu passei a minha infância toda é, imaginando que tinha por trás daqueles tapumes, daquelas pinturas não é, que decoravam o... o... o... o, a, o, o, o Museu de Cera. Eu quero, eu quero buscar aqui, por isso que eu me distraí um pouquinho, eu quero justamente buscar aqui essas figuras, porque esse tipo de decoração né, ele continua é, existindo até hoje. Né? Vou tentar mostrar para vocês um tipo de decoração é, que ainda existe até hoje. Deixa eu tirar essa imagem daqui e vou tentar compartilhar uma outra imagem. Né, que é a, essa, essa outra imagem aqui, que é bem recente. Essa é a imagem de um trem fantasma é, em Pernambuco, em Olinda. Ele foi recentemente remodelado. Eu é, cheguei a essa imagem através de um blog sobre trens fantasmas, que eu também fico pesquisando todas essas coisas. E é uma boa imagem para descrever mais ou menos aquilo que era a fachada do, do Museu de Sera em Petrópolis. Então, imaginem um lojão né, cuja fachada fosse toda tapada, né, evidentemente com um espaço, um vestíbulo de entrada, mas toda tapada com um, um tapume, todo pintado né, com uma pintura semelhante ou ao estilo desse tipo de pintura aí, embora é provavelmente muito mais tosca. E aí eu me lembro da minha mãe ficar muito assustada de eu querer ver aquilo que se passava ali, porque aquilo era um lugar de entretenimento barato, e era evidente que era um lugar de entretenimento popular, e aí a ideologia classe média da minha família nunca iria me permitir entrar dentro daquilo. Sobretudo porque um dia a gente estava passando na frente, e eu pedia sempre para pelo menos passar na frente do museu de cera, que ficava o tempo todo com aqueles alto-falantes tipo corneta buzinando, venham ver e tal e é, principalmente buzinando a atração que chamava o público para o Museu de Cera, que era a monga. Né? E aí no exato momento que a gente estava passando, eu devia ter isso uns oito anos de idade, isso era 68 por aí, no exato momento que a gente estava passando na frente do lojão, e é, rompe de dentro lá, estava aquele falatório da monga e tal, e sai de dentro de lá correndo, uma mulher em estado de choque, o que é uma coisa muito comum de acontecer nas, nessas coisas de monga. Sai a mulher num está, em total estado de choque, né, totalmente é, é, apavorada, né, porque é, o que, que tinha acontecido? A monga estava tentando sair da jaula e ela ficou, é, ela entrou em estado de choque com medo. Né, da, do monstro sair da jaula. O que vocês estão vendo agora aí é um, a fachada do Trem Fantasma do Tivoli Parque, do Rio de Janeiro, que já não existe mais hoje em dia, que também era muito interessante. Fachada essa, inclusive, que serviu a, aos propósitos né, é, sombrios do Ivan Pirado, como dizia é, Haroldo de Campos, o Ivan Pirado, o cineasta Ivan Cardoso, que filmou Algumas das cenas de filmes dele, filmou algumas, algumas cenas na fachada, nesse. aproveitando-se da pintura extraordinária deste desse inesquecível desse trem fantasma. Esse trem fantasma tinha uma fachada muito bonita. Outro lugar também que eu, por outros motivos, não consegui nunca é, visitar né, foi esse trem fantasma. Então, a fachada do Museu de Cera era algo que era uma mistura de você, tinha umas figuras monstruosas, né, tinha lá bem em letras garrafais, o gabinete, a, o, o, a galeria dos, dos criminosos, a galeria do crime, a galeria do horror, né? a câmara dos horrores, ou enfim, sei lá como se chamava isso. E no exato momento que a gente estava passando na frente, sai a mulher gritando, né? e aí teve que até o, o sujeito que trabalhava lá no, no, na, na, na Monga, teve que sair lá para socorrê-la e acalmá-la, porque ela entrou em estado de choque mesmo, né? apavorada. Isso não é incomum nas, nas, nas sessões de monga, né? Então, tudo isso resulta, portanto, de uma apropriação né, feita pelo pelo pelo, é, pelo entretenimento popular desta deste, dessa poética, eu ousaria dizer. Dessa poética do Museu de Cera. E essa poética do Museu de Cera também foi alimentada por uma outra coisa muito importante. Então, aí os monstros dessa outra coisa. Há um outro componente ainda presente nessa época que é a Hammer Film. Os anos 50 e 60 são um período em que a Hammer Film é, é, teve a sua produção principal. A Hammer Film, junto com o cinema 3D, foi a outra coisa que recuperou esse imaginário dos filmes de terror que estava entrando em ridículo nas televisões nos anos 50. Já no final da década de 50, começam a aparecer os primeiros filmes importantes da Hammer Film e o filme talvez o, o mais importante de todos, que colocou o um novo ator em cena, que é o Christopher Lee, eu vou voltar a ele depois que eu estiver falando de Drácula, no filme Horror de Drácula. São filmes em technicolor e que criaram toda uma nova sequência né, de, de... Deixa eu ver, eu tinha mais imagens disso aqui. Acho que eu não peguei o letreiro do Horror de Drácula, deixa eu ver se eu peguei. Não, só o Dr. Fibes. Mas deixa eu voltar lá para o Christopher Lee. Vou pegar a melhor imagem do Christopher Lee. Nós estamos falando aí de Christopher Lee, da dupla extraordinária Christopher Lee Peter Cushing, Van Helsing e Dráculo, né? Christopher Lee, que hoje não teria nenhuma credibilidade, que todo mundo percebe essa figura meio latina do Christopher Lee, que parece mais cantor de tango do que vampiro. Né? Mas que na época deu super certo, sobretudo por causa do gore desses filmes, né? ou seja, do uso excessivo de sangue, de vísceras, principalmente do, do sangue colorido vermelho e das, do uso do som, né? dos efeitos sonoros, que já a essa altura estavam bem mais aperfeiçoados e criaram uma nova fase né? extraordinária que durou até os anos 70, né, foi dos anos finalzinho dos anos 50, percorrendo todos os anos 60 e até os anos 70, um império da Hammer Film. A Hammer não era americana, a Hammer era inglesa, né, e portanto era uma, um deslocamento do eixo tradicionalmente é, controlado por Hollywood né, para a Inglaterra, que passou a produzir né, os filmes mais aterrorizantes e até hoje eu acho os filmes muito assustadores da Hammer. Eu mesmo gosto muito dos filmes da Hammer, mas acho e, e, extraordinariamente assustadores ainda hoje. E a estética da Hammer, que hoje é estudada em teses e tudo mais, foi, uma, foi muito importante para cineastas contemporâneos, como Tim Burton, como o, o, o, o Quentin Tarantino, embora o Quentin Tarantino tenha mais essa essa consideração com um europeu, uma produtora europeia como a Hammer, coisa que o Tim Burton gosta mais mesmo de evocar os americanos. Né? Mas ele é mais nacionalista, vamos dizer assim. Né? Mas a Hammer, também, os filmes da Hammer também chegaram no Brasil e também uh, se popularizaram. E a Hammer também produziu filmes né, que... Uh, tinham que ver com esse universo da, do Museu de Cera. Né? Não foi o House of Wax, né? mas, opa, esse aqui não era para entrar, não foi o House of Wax, nem foi o Frankenstein, mas foi justamente com uma produção inglesa, né? é, essa é produção é americana, mas um, um, alguns desses filmes, é, como o Terror no Museu de Cera, foram produções... É, inglesas. Né? Então, o, a Hammer também entrou nessa seara. Né? E, portanto, todo esse universo é um universo é, construído em torno né, dos filmes B, do filme sonoro né? e, é, principalmente, de um determinado tipo de cinematografia que é começa a aparecer nos anos 60, e que repercute muito nos anos 60, sobretudo por causa dessa história da, da, do colorido. E eu, agora, vou usar esse livro aqui, do uh, Antônio Carlos Gomes de Matos, chamado Outra Face de Hollywood, o filme B, para falar um pouquinho sobre isso e para a gente entender isso melhor. O, o, o Gomes de Matos, nesse livro, ele faz alguns comentários muito interessantes. Né? Primeiro, ele fala dos filmes de exploração. Os filmes de exploração, que eram chamados de exploitation films, daí se pode dizer, inclusive, que esses filmes da Hammer e de terror são exploitation films, em certa medida, de má reputação, eram os filmes que abordavam temas proibidos pelos corpos de censura e mecanismos autorreguladores da indústria organizada, tais como a higiene sexual, o nudismo, a prostituição, o striptease, o uso de drogas, as atrocidades, o exotismo pseudo-etnográfico ou qualquer outro assunto considerado de mau gosto. Esses assuntos considerados de mau gosto ou proibidos são justamente os assuntos da Câmara de Horrores, lá do Museu de Cera, que eu via quando era criança. Daí toda essa história, né? Ah... O, e, e é claro que o museu de cera é excelente para esse tipo de coisa, porque aí você pode fazer fi, fi, é, figuras humanas verossímeis em tamanho natural, é, como a gente vê, inclusive, lá no Museu Grévin, né, em, em Paris, você pode ver essas, essas figuras de cera é, atuando né, em situações até libidinosas, né, e você diz assim, não, mas tudo bem, são figuras de seres, isso é só uma representação. Né? Uh, a sua distribuição se dava desses filmes se dava sempre com muito sensacionalismo de duas maneiras, pelo método do state rights ou pelo road showing. E o que, que era esse road showing? Indica todo espetáculo que se desloca de um centro populacional para outro. Ora, o que, que era o Museu de Ser Itinerante? Né, os antigos trovadores, projecionistas de lanterna mágica, circos, companhias teatrais, ou seja, todos os saltimbancos populares. Depois, mais adiante, ele dizia assim, fala sobre as recepcionistas que tinham nesses filmes. Vestidas como enfermeiras, aparentemente tinham incumbência de ajudar as pessoas que se sentissem mal durante as cenas mais fortes do filme. Porém, sua verdadeira função era transitar pelos corredores do cinema, oferecendo a mercadoria que o conferencista havia entusiasticamente recomendado. Porque esses filmes eram passados seguidos de uma conferência, que era uma conferência fajuta, de um conferencista fajuto, que era para vender certos produtos. Era um truque mercadológico. Né? Alguns exemplos desse filme, desses filmes. Elísia, o Vale dos Nudistas, de 1933. São filmes muito antigos. O Reef of Madness, que é de 1933, tem no YouTube, de 1936, A Loucura da Maconha, né? Reef of Madness. É muito interessante esse filme. É, Love, Life of a Gorilla, A Vida Amorosa de um Gorila, de 1940. É, Mom and Dad, né? de 1944. E um outro, Glenor Glenda, de 1953, que é o filme estrelado pelo Ed Wood, que, como se sabe, é aquele cineasta que fez o pior filme do mundo, o Plano 9 do Espaço Sideral, no qual trabalha, é o último filme, no qual trabalha Bela Lugosi, essa altura já viciada em Mofina, e é um cineasta que tinha uma peculiaridade, ele gostava de se vestir de mulher. E aí ele, então, encontra um, acaba fazendo o um filme Glenor Glenda, justamente sobre essa compulsão do travestismo. Né? E o filme é narrar, é, é, é um filme, eu já vi o Glenor Glenda, é um filme muito divertido, porque é um filme pseudo-científico como são esses filmes. Né? Além disso, ele fala o seguinte, é, os filmes de exploração contavam com um espetáculo proibido para se diferenciarem dos filmes narrativos clássicos de Hollywood e documentários convencionais, relacionando-se com a tradição cinematográfica que Tom Gunning chamou de cinema de atrações, espécie de espetáculo performático ou atração cuja função é apresentar e não representar. Isso é uma das principais tradições da própria performance, cuja finalidade eu não, der, não teria, assim, é uma ótima definição de performance, uma excelente definição de performance, isso aqui, ah, é, é, espetáculo performático, a atração cuja função é apresentar e não representar, mostrar mais do que narrar, que dominou o cinema na sua primeira década e foi um elemento importante do cinema de vanguarda e de certos gêneros narrativos, como, por exemplo, o musical e a ficção científica. E, de fato, no cinema, no início, havia um determinado tipo de filme que era de mostrar. Né? E o que, que a, a, a performance faz, na verdade, ela, de certa forma, realiza essa demonstração. Né? E é claro que isso tem a ver com o monstro também. Né? Uh... O Roger Corman, que eu citei aqui, é, ele trabalhou para a principal empresa que fez esses filmes de exploração, que é a American International Productions, que tem alguns filmes de terror. E aí vem uma série de filmes de terror que foram, é, na sua maior parte, dirigidos por Roger Corman, que é, começa com... O, teve o título em português, O Solar Maldito, A Casa de Ucha, que é de 1960, adaptado de Edgar Allan Poe pelo romancista Richard Matheson e com um orçamento principesco de 350 mil dólares. O filme foi um sucesso tanto crítico como comercial, tendo sido lançado em um programa único na maioria dos cinemas e alugado na base de uma porcentagem à maneira dos filmes classe A. E aí se segue uma série, uma franquia baseada no Edgar Allan Poe, uma série de filmes inspirados em Poe, produzidos e dirigidos por Corman, a Mansão do Terror, The Pit and the Pendle, 1961. Obsessão Macabra, The Premature Burial, o Enterro Prematuro, em inglês, né? 1962. Muralhas do Pavor, Tales of Terror, 1962. O Corvo, The Raven, 1963. O Castelo Assombrado, The Haunted Palace, 1963. A Orgia da Morte, que tem um título que eu gosto mais em inglês. A Máscara da Morte Vermelha, The Mask of the Red Death, de 1964, e O Túmulo Sinistro, The Tomb of Lydia, Eu recomendo tremendamente esse filme, é sensacional, de 1965. Entre estes e outros, Corman fez agora o agora legendário O Terror, de 1963, um filme rodado em dois dias, aproveitando os cenários de O Corvo, e que teve como atração principal né, os talentos interpretativos de Boris Karloff, né, que ainda viria a trabalhar nos anos 70 naquele outro filme que eu já citei aqui, O Terror no Museu de Cera, né? e Jack Nicholson, com as habilidades diretoriais de Corman, Francis Ford Coppola e Monte e O Homem dos Olhos de Raio-X, de 63, que é com o Ray Milland, que vai trabalhar também o terror do Museu de Cera. Né? E o, agora, um detalhe sobre esses filmes todos. Por que, que eu falei desses filmes, dessa série de Edgar Allan Poe? Porque em filmes como o, o, o, o, o The Pit and the Pendulum, né? A Mansão do Terror, O Corvo, né? ah, O Tomb of Gia, se não me engano, A Máscara da Morte Vermelha, acho que sim. Né? E principalmente A Casa de Ush, a, a Casa de Ush e O Corvo, você tem a participação no Corvo do Peter Lor, e você tem a participação de ninguém mais, ninguém menos do que Vincent Price, novamente. Então vejam... E se você for percorrer o caminho que o Vincent Price percorreu, você vai ver que ele vai costurando todas essas coisas o tempo todo. Né? E nesses filmes ele faz também essa mesma figura aterrorizante circunspecta que você encontra é, nos filmes é, dedicados a esse tema do Museu de Cera. Né? Bom, é, não vou ficar falando de todas as coisas, porque é muito mais longo do que eu poderia falar aqui, tem uma, todo um, uma coisa sobre o mercado desses filmes, mas eu queria só destacar o enredo de pelo menos alguns desses filmes, porque ele tem uma segunda parte do livro, que é a parte só dos enredos né, dos filmes, e aí tem alguns que eu gostaria de destacar, todos dos anos 60, vejam só, Banquete de Sangue, chama-se Blood Fist, em inglês, de 1963, né, que é direção, roteiro, foto, fotografia e música do Herschel Gordon Lewis, que tem uma temática semelhante. Vejam só. Ford Ramses, Mal Arnold, um egípcio demente, dono de uma loja que fornece serviços para festas, decide ressuscitar uma deusa antiga, sacrificando pedaços de corpos das mulheres que mutilou. Os filmes de exploração dos anos 50, tendo como assunto atrocidades, abriram as portas para os filmes Gore, dos anos 60, G O R E, Gore, dos anos 60, que cultivavam sexo, violência e horror, com o propósito de causar repulsa aos espectadores. Entretanto, esse filme também tem, contém cenas de tortura e desmembramento de órgãos humanos tão grotescos, a produção é tão pobre, os intérpretes tão incompetentes, a direção tão nula, que em vez de causar impressões agradáveis, o filme gera apenas o um riso pelo menos por parte das pessoas normais. O diretor, coprodutor declarou que se divertiu muito durante a filmagem e riu ainda mais quando constatou a fila de carros interrompendo o trânsito em direção ao drive-in, onde a sua obra-prima estava sendo exibida. Blood Feast foi um desses filmes que depois compareceu em algumas sessões malditas de cineclube, né, em que tinha sempre o filme Surpresa, e esse foi um deles. Deixa eu ver se eu acho aqui um outro que eu tenha separado que eu gostaria de, de, de mencionar antes de é, concluir com o, o livro do Adriano Messias. Ah, está aqui. O Mansão do Terror, sim, que é o The Pit no pêndulo Pendulum, né, que é da IP, dirigido pelo Roger Corman, dirigido e produzido pelo Roger Corman, e é, com um elenco capitaneado pelo Vincent Price. No século XVI, na Espanha, o jovem Francis Barna que é o John Kerr, Chega a um castelo sinistro onde faleceu sua irmã Elizabeth. Tem sempre uma Elizabeth nessas histórias, esposa de Nicholas Medina, que é o Vincent Price. O senhor do lugar. Medina sente-se responsável pela morte de Elizabeth e teima que ela tenha sido enterrada viva. Na verdade, Elizabeth não morreu e procura, com a cumplicidade do Dr. Lian, seu amante, fazer com que Medina fique louco. O plano dá certo e Medina assumindo a identidade do pai, um infame é, inquisidor que no passado surpreendera a mulher com o próprio irmão, encerra Elizabeth em um sarcófago de ferro, joga Leon em um poço e, confundindo o inocente Francis com o um tio adúltero, tenta torturar o rapaz com a lâmina de um pêndulo. Isso, na verdade, é adaptação. Ele diz aqui que o roteirista imaginou uma história que não tem nada a ver com o conto do Paul, apesar da referência à Inquisição e da utilização do poço e do pêndulo no clímax clima, da intriga, porque... O Poço e o Pêndulo é o nome de um conto de Edgar Allan Poe. O espetáculo é lento na primeira parte, porém depois acelera atingindo o auge de excitação nas sequências passadas no calabouço, quando vemos em várias cores alucinantes, Francis amarrado e amordaçado com a lâmina passando sobre o seu corpo. Imagem que foi depois usada no Escorpião Escarlate pelo Ivan Cardoso. Né? É uma imagem clássica, essa da, da masmorra com o pêndulo passando, né? ou então com a serra elétrica tentando te pegar. Uh, o Adriano Messias, nesse livro que eu já mencionei aqui outras vezes, Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura, ele também faz um comentário sobre os anos 50, mas antes disso, ele fala que ainda nos anos 40, uh, uh, não, isso aqui é outra coisa, deixa para lá. É, no, ele faz um comentário sobre os anos 50, que eu acho interessante, porque descreve um pouco isso que eu estou tentando fazer aqui. Estudiosos afirmam que a Guerra Fria incentivou a criação de seres mais atraentes para o público frustrado com os fracos e pouco expressivos monstros do decênio anterior. Extraterrestres e seres radioativos faziam, diziam muito as gerações do pós-guerra e pode-se afirmar que as duas frentes norteadoras do cinema fantástico dos anos 50 foram, a, os perigos radioativos que faziam os invertebrados seres gigantes, Tarântula, do Jack Arnold de 1955, inclusive com filmes... É, 3D, ou que despertaram monstros reptilianos adormecidos no seio do planeta, como Godzilla, né? e eu diria também o, o, o monstro da Lagoa né? da, da lagoa Negra, o monstro Black Lagoon, da Universal também. Depois, o medo das invasões comunistas encarnado em homenzinhos ou monstrões vermelhos, que está no planeta vermelho ameaçador, The Angry Red Planet, invasão de Marte, né? e da mesma forma antecipando o feito de 1969, o Homem Tentava Chegar à Lua pela invencionista Cinematográfica, em 1950, com Destino à Lua, da Terra à Lua e tal. Isso tudo dá um capítulo sobre os monstros espaciais que eu vou falar mais adiante. Mas aí vem o mais importante. Os anos 50 também marcaram a difusão da televisão no mundo, de forma que foram necessárias estratégias para não se perder os espectadores das salas de cinema. Uma delas foi o retorno dos filmes em 3D, que fariam sucesso até a chegada das telas em Cinemascope. Foi justamente o Cinemascope que acabou desbancando né, o filme 3D. Ora, então, portanto, é, a conclusão dessa história toda é que, no Brasil, né, de diversões populares e circenses, né, nós assimilamos, o entretenimento popular assimilou essa influência inglesa norte-americana do cinema de terror e construiu uma espécie de cinema de terror popular ao vivo que na, trafegava por todos os temas que eram os temas é, caros a essa época, desde a paranoia né, de seres extraterrestres e tal até a, a questão da ciência, a questão até mesmo do, do enterrado vivo, porque de certa forma o que, que é a figura de cera se não aquela coisa que parece lhe dar a impressão aterradora de que você está vendo alguém que está vivo ali, embora seja de cera. Né? Né? A figura é de, a, as, as figuras de cera são justamente para emular mais perfeitamente a figura humana. É disso que se trata o tempo todo. Bom, gente, é isso. Entre trancos e barrancos conseguimos atravessar essa odisseia Aqui eu consegui mostrar para vocês. Pelo menos algumas das coisas, eu acho que eu não consegui mostrar todas as coisas que eu gostaria de mostrar aqui a vocês, mas pelo menos algumas das coisas que eu reservei para mostrar para vocês. Eu não, consegui mostrar a maior parte das coisas, sim, que eu reservei para mostrar para vocês sobre esse tema, e dizer que é, é, há, há coisas a pesquisar sobre isso, mas é muito difícil encontrar, quer dizer, o, o, o, o meu grande trabalho agora está sendo justamente e agora que eu gostaria, na conclusão, de pedir para vocês a colaboração. Quem puder, quem encontrar, eu já tenho feito rastreado a rede diversas vezes atrás disso, mas quem tiver fotos ou conhecer ou as pessoas mais velhas que têm lembranças de, desse museu de cera ou de uma coisa que aparece rapidamente num filme do Rui Solberg sobre o Mário Peixoto, que é o Ofidiário Volante, que era uma dessas outras atrações populares que era um ônibus que vinha com cobras, peixe elétrico e tal. Mas, principalmente, o Museu de Cera Itinerante, que tinha outro nome, não era Museu de Cera Itinerante, mas era bem parecido com esse, é, que circulava pelo interior do país nos anos 60 e começo dos anos 70. Se tiver qualquer foto informação sobre isso, eu ficaria muito feliz em receber, porque... São, são imagens que seriam importantes para a minha pesquisa, eu estou atrás exatamente disso, estou atrás de imagens que possam ser encontradas desses entretenimentos populares, né? principalmente o Museu do Cera, que é o mais difícil, eu já encontrei de monga e tudo mais, é mais fácil de achar, inclusive na internet, mas esses outros entretenimentos, fachadas de casas do terror, de uh, trens fantasma, e tudo isso, porque o que me interessa principalmente são as iconografias dessas, dessas, dessas fachadas, tá certo? E é, quem quiser também é, dar uma olhadinha nos filmes é, que eu mencionei aqui, alguns deles eu vou colocar aqui as, as referências, principalmente os, os mais citados aqui, vou colocar as referências deles. Aqui embaixo a maior parte deles você encontra no YouTube, mas a maior parte está sem legenda, então é, você vai ter que assistir em inglês mesmo. Né? Mas tem, é, é possível encontrar aqui, tá bom? Então, daqui a pouco, saindo daqui do Facebook, esse, esse, essa live vai estar tá no, no YouTube, no o começo com som corretinho, bonitinho, tá? E nessa, nesse ponto, então, eu me despeço de vocês, convidando vocês para estar aqui no monstruário, no monstruário novamente daqui a 15 dias, quando nós falaremos já de outros monstros como esse. Esse programa Monstruário é uma playlist do canal Artes ao Vivo, que tem o um patrocínio não autorizado da Laia Gaiata, e o canal Artes ao Vivo é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e que conta também com a parceria da Web TV do Secult. No Monstruário a gente fala sobre coisas que nos assustam, mas também nos atraem muito, e hoje a gente falou sobre um certo tipo de espetáculo cuja principal atração é observar o um mundo paralisado. Né? Voltamos é, na, na próxima, no próximo encontro. Talvez, Laura, eu possa atender o seu pedido de voltar aos filmes da Hammer, porque nos próximos encontros, não sei se no próximo encontro, mas nos próximos encontros a gente vai falar dos Dráculas, aí, dos vampiros, então vai ser preciso falar da Hammer também, é incontornável. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, boa noite.